Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à TV SB Notícias, a TV do Grupo Brasil de Comunicação. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado Antônio Salustiano Filho, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas e que, amistosamente, a partir de agora, passo a chamá-lo de Tonhão. Tonhão, seja muito bem-vindo aqui à TV SB Notícias. É uma grande alegria, uma grande honra recebê-lo. Obrigado, viu? A honra é a minha. Olá, Anderson. Olá, meus amigos e minhas amigas internautas prazer estar aqui com você e estou à disposição para um bate-papo, né? é formal informal, sei lá como vai ser a nossa tônica da conversa. Maravilha. Bom, para quem não conhece o advogado Antônio Salustiano Filho, ele foi diretor do PROCON aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi secretário do Controle Geral, secretário do Meio Ambiente e secretário de Governo também. Foi candidato a prefeito na eleição de 2016 e vereador aqui em Santa Bárbara entre 1997 a 2000 Uma biografia que imagino, Tonhão, você acho que tem uma grande, uma grande honra de apresentar, né? Não, é. Graças a Deus, é uma boa biografia. Poderia ter, ter sido melhor, né? Mas é, eu me sinto muito bem. É, acho que trabalhei bem todos esses cargos que eu ocupei, tanto quanto vereador, depois como diretor de PROCON, e depois como secretário nas, nas três pastas que você acaba de mencionar, que foi o controle geral, o meio ambiente e o, e o governo. Né? Então, é, essa experiência política na administração pública local me deu assim, é, uma certa tranquilidade com relação ao profissional me fez amadurecer, conhecer a política não só no, no, no âmbito do, do, do discurso do partido, mas da política institucional que é aquela é, relacionada à administração pública, né? Então, é, enquanto vereador, eu conheci os meandros do, do, do poder legislativo, né? Embora local, mas a gente pode é, expandir isso para a esfera estadual e, e, e federal, que na verdade, guardada as devidas proporções, é a mesma coisa. E quando é, é, trabalhei na administração, seja como diretor do Procon e como secretário nas pastas que ocupei, é isso me deu uma noção do que é a administração pública na parte executiva, né? Então, graças a Deus, é, eu estou credenciado para exercer qualquer um uma função na administração, na administração pública, seja ela local, regional, ou, enfim, ou, ou estadual e até federal. O Tonhão, eu quero aproveitar aqui e levar um pouco essa nossa conversa, é, pensando um pouquinho na sua formação enquanto advogado. E eu queria que você fizesse uma fala aqui no sentido de... É, Tornar pública a ideia da, da advocacia e o seu relacionamento com a justiça social, que busca, claro, entregar ao ser humano o conceito da dignidade humana. Como é que se estabelece, como é que se relaciona, Tonhão, esses dois conceitos? Eu fui estudar Direito com 39 anos, né, depois de uma, de uma boa caminhada na, na, na, na, na comunidade é, em, diversas comunidades por onde eu passei, seja lá em Junqueirópolis, na cidade onde eu é, nasci, me criei, depois aqui em Santa Bárbara do Oeste. né? E, num, num determinado tempo da, de, dessa minha caminhada, dessa minha experiência comunitária, é, é, eu senti a necessidade de, de estudar direito, porque é, o direito é um grande instrumento. Tá? Um grande instrumento que a gente pode utilizar para fazer valer né, é, a justiça, de um modo geral. Né? Então, a gente tinha lá alguns embates que, às vezes, a gente sentia a necessidade é, de ter um advogado que pensasse como a gente, né, para ir à justiça e, e brigar por aqueles direitos que a gente estava reivindicando. Daí eu fui estudar Direito. Né? Estudando direito, a gente passeou bastante por essa, por essa, por essa área dos direitos humanos, né? E do direito constitucional, que é o direito supremo de um país, que é a carta constitucional, né? Para você poder entender é, os demais direitos, tá? É, todo direito envolve um sujeito ou sujeito contra sujeito o sujeito contra o Estado, contra a instituição, enfim. Então, os direitos humanos, ele nos dá uma, uma base é, bastante importante para a gente poder canalizar as demais áreas do direito dentro daquela, daquela ideia, não estou falando ideologia, e é também ideologia do direito. Né? Então, é, e na, nos direitos humanos e no direito constitucional, a dignidade da pessoa humana, ela é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. tá Então por isso que a gente tem que ter essa noção. É, então eu assim me sinto é, bastante feliz e realizado por ter essa concepção de direitos humanos, de direito constitucional e levar para as áreas do direito em que eu atuo, direito trabalhista, direito civil, direito previdenciário, direito do consumidor, enfim. É essa concepção de, de, de, da dignidade da pessoa humana, entendeu? Então, em todas as minhas peças, sempre que eu tenho a oportunidade e é cabível, eu falo da dignidade da pessoa humana, né? Então, isso é, nos dá um prazer muito grande de trabalhar, porque além do, do, do, do, do, é, do funcionário, do profissional do direito, eu estou também é, defendendo uma ideia em que acredito. Então, agora eu quero aproveitar na sua fala, você acho que dá aqui a possibilidade de uma pergunta muito pertinente. Você diz assim, ó, eu fui estudar direito aos 39 anos de idade, ou seja, já na fase adulta. Essa sua escolha pelo direito talvez foi muito motivada pelas experiências vivenciais, é, inclusive por observar... No mundo em que a gente vive, de repente, as ausências é, da dignidade da pessoa humana? Foi um, um relacionamento experiencial com a vida primeiro, para depois definir o caminho da advocacia? É. Eu, eu antes de, de, de estudar Direito, eu era muito apaixonado por filosofia, por, por sociologia. É, então, eu, eu tinha assim uma forte tendência de estudar ciências políticas, até porque eu militava nas comunidades eclesiais de base, né, que é é uma, uma vertente da Igreja Católica é muito combativa né que luta pelo pelos direitos dos cidadãos e cidadãs né então é, eu tinha vontade de estudar ciências sociais né e também ciência das, da, da religião porque eu sou apaixonado pela pela as religiões tá eu sou católico mas sou apaixonado pelas religiões. Então, eu optei pelo Direito porque eu senti a necessidade de que nós não tínhamos né, é, lideranças formadas em Direito para atuar nesse, nesse campo de luta da gente, entendeu? Então, a escolha se baseou nisso. Né? Mas, eu, eu, eu, é, estudando Direito, eu estudei um pouco de Filosofia. Eu tenho no meu currículo de Direito é, várias disciplinas do curso de filosofia, né? Eu tenho algumas algumas é, disciplina também de ciências é, sociais, né? Tenho também de, é, disciplina de psicologia, né? E tenho eu, eu fiz uma coisa chamado é, educação ambiental é, na, na, na Unicamp, Por quê? porque porque é, uma, uma da, da, da, da, das minhas especializações é direito ambiental estudei eu sou formado é, pós-graduado em direito ambiental pela universidade metodista de piracicaba unimep é, o curso de pós-graduação lato sensu não consegui fazer mestrado porque eu não quis eu não quis seguir carreira acadêmica né e eu me arrependo muito se tem uma coisa que eu me arrependo é não ter feito isso né que eu acho que é, a carreira acadêmica é muito interessante é, na vida da gente. Eu optei mesmo pela militância é, no exercício do operador do direito. Compreendo. Aliás, você fala uma questão aqui em relação à questão do seu estudo da filosofia, da teologia e também da sociologia. E a gente observa que você tem uma... Um desejo, pelo, um desejo, uma proximidade pelo processo dialético. Inclusive, até vou pedir aqui para a produção colocar o endereço aqui do seu site, que é um local onde você discute, não somente o direito, mas essas áreas que eu mencionei aqui. Aí eu perguntaria para você, Otanhão, quando você decide compartilhar as suas ideias, você está buscando preencher uma necessidade do próprio Antônio Salustiano Filho enquanto advogado, ou mesmo até enquanto cidadão. E o que, que você espera é da sociedade quando ela tem acesso ao seu conteúdo, aos seus artigos que você publica? É, é provocar o processo dialético? Exatamente. Eu aprendi isso, não aprendi nos manuais de, de, de partido e nem dessa ou daquela ideologia política. Eu aprendi isso... No, no movimento, no movimento é, de, de, ligado à Igreja Católica chamado Movimento Fé e Política. Né? Então, eu, eu estou nesse movimento desde os tempos da minha juventude. Né? E, e, e nós aprendemos que não tem como você atuar na sociedade, seja como profissional, seja como liderança, seja como político, ou mesmo na vida particular, no dia a dia do cidadão, não tem como não ser dialético a dialética, ela provoca você você provoca o debate provoca o contrário para para se chegar numa num consenso esse esse é o objetivo do processo dialético né é chegar num consenso então no meu site eu vou discutir é, os temas que me são caros e para provocar naqueles, naquelas pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que seguem as suas consciências em busca do bem, esse processo dialético, né? o debate. é Porque é muito interessante você ler esse ou aquele artigo, eu leio todo dia dois ou três artigos de, de, de pessoas diferentes, pessoas que eu prezo, e não é só pessoas do, do, do meu campo de pensamento, ou seja da esquerda, eu sou de esquerda, né? Mas eu leio também os caras da direita, principalmente os caras escreve bem e não escreve com ódio, Sim. entendeu, né? Porque nós temos grandes intelectuais nos dois campos, tanto na, na esquerda como na direita. E eu aprendi e eu aprendi isso num curso de fé e política. Olha, você não tem que ler só aquilo que te interessa, aquilo que diz respeito ao que você pensa. Você tem que ler, né, e estudar Aquele que pensa contrário de você é para você poder fazer o embate. É até a dialética. Sim. Entendeu? Então, eu sou. O site tem essa finalidade. O site não é tanto para divulgar o profissional. Porque eu já estou aposentado, estou com mais de 65 anos, né? Então, eu não tenho mais essa, essa, essa, essa ideia de, de, de, de, de trabalhar mais 10 anos. Não, e daqui para frente eu quero fazer o que eu gosto. Entendeu? Então, o site é, é para divulgar é, esses esse aprendizados que, que eu acumulei ao longo da minha experiência é, vivencial, seja na comunidade, seja na política, enfim, na sociedade. É, aliás, quero aproveitar e tocar um pouco no assunto. Né? Você, como alguém que apoia e é um amante do processo dialético, também dá espaço no seu site para que outras pessoas também publiquem artigos, né? Eu quero entender aqui, Tonhão, gostaria muito que você compartilhasse, é... como é que você vai analisar esses critérios, entendeu? Olha, é assim, é... eu só vou publicar no meu site artigo de pessoas que eu conheço. Sim. O cara pode mandar o um artigo lá, excelente, mas qual é a prática do cidadão? Tem que ter coerência entre o que o cara escreve e com o que ele vive, entendeu? Eu sou coerente. Eu falo uma coisa e vivo essa coisa. Aliás, eu falo a partir do pé no chão, do meu cotidiano. Sim. Isso eu aprendi com um cidadão que você já vai mencionar, ou já mencionou, chamado Paulo Freire. Sim. Entendeu? Né? Então, não adianta um, um cara de extrema direita, desses que vivem disseminando o ódio por aí, mandar um artigo que eu não vou publicar. Entendeu? O meu site é para publicar, Ideias com, a, com as quais eu compartilho. Pode até ser ideias divergentes, mas não dessa massa, audiência que aí está. Esse pessoal que procura disseminar fake news, é, um discurso de ódio, que o, o, o outro adversário é inimigo e deve ser eliminado. Essa gente, eu quero é longe de mim, entendeu? Né? Porque não, não é para essa finalidade que o site está sendo criado. Eu quero é, aprofundar ainda a questão do processo dialético. Só que eu queria que você conectasse agora, Otonhão, é, o processo dialético e o Estado democrático de direito. São dois conceitos que eles precisam coexistir de forma muito clara e precisa nesse processo? Sim. É, o Estado democrático de direito é um Estado plural. E na pluralidade, pluralidade não esquisito, é, está a dialética. Entendeu? Então, na, na democracia, é, é permitido a convivência pacífica de todas as formas de pensamentos e ideias. Né? Não, tem, não tem por que ser diferente. Não é, não, o adversário tem que morrer né, e nós temos que sobreviver. Não, isso não é democracia. Isso é, isso é uma palhaçada que, que, que não existe dentro do pensamento... É, filosófico, sociológico é, é, com relação, e, ao, e o direito com relação à democracia. O Estado Democrático de Direito é, é um Estado em que a democracia é a democracia do direito e não a democracia de quem está no poder. Entendeu? Né? Por isso é, que os contrários têm que sobreviverem num debate, entendeu? Mas para construir uma sociedade melhor, uma sociedade democrática, uma sociedade plural. O e quando você traz essa necessidade do processo dialético, eu queria que você também fizesse uma fala aqui, pautando essa necessidade dentro de um cenário brasileiro, né? que tem uma formação absolutamente plural e com dimensões continentais. Nesse aspecto, você acha que é ainda mais necessário o processo dialético? Então? Sim. O processo dialético, é, ele está ele, ele existindo no Brasil desde o evento é, do final da ditadura, que se instalou no país e, e permaneceu por 21 anos. Então, ali não havia um, um processo dialético, entendeu? É, se a gente fa fazer uma, uma, um retrocesso ao momento histórico, é, no tempo da ditadura havia somente esses dois, dois partidos, né, a Arena e o MDB. A Arena era o partido que apoiava os militares e o MDB era a oposição consentida. Era um grupo que era contra nós, o, dizia o os da direita, que a gente tem que deixar aí para fazer as suas críticas, né para dar aí um aspecto de democracia. E não era. Porque não, não haveria a total liberdade de expressão, a total liberdade, o debate dialético, prevalecia a ideia de quem estava no poder. Com o fim da ditadura e a volta do governo democrático, a edição da... da, da a criação e a elaboração da Constituição de 1988, nós começamos um processo verdadeiramente democrático. Né? E aí a dialética começou a se desenvolver, porque não é uma coisa acabada, ela é um processo. Né? Quanto mais a gente vive, mais ela se aperfeiçoa. E nós tivemos isso interrompido. Né? Nos últimos quatro anos, nós tivemos um... Um governo que tentou, por todos os meios, dar um, dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura, só que ele foi esbarrado pela a legislação, pela própria Constituição, que não permite mais isso. Né? Então, o, o processo dialético é, nos últimos quatro anos houve, mas de uma forma truncada. Entendeu? Então, agora, é, nesse novo governo, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao governo Lula, né? eu estou falando que de, nesse novo governo abre-se a possibilidade da gente retomar o processo de democracia que vinha sendo desenvolvido né? com a dialética que lhe é peculiar. Então, eu penso que nós começamos a retomar esse processo. Tá. É, eu quero aproveitar também aqui a sua, a sua presença, Otanhão, e colocar nessa nossa conversa o conceito do conhecimento filosófico, né que você também gosta muito, que você lê muito. E eu gostaria primeiro que você compartilhasse aqui a questão dos quais filósofos eles é, você mais admira ou que de alguma forma te inspiram e como esse processo filosófico pode contribuir para a pluralidade, para a democracia, para a convivência civilizada entre as pessoas? Olha, é, eu li Platão, Aristóteles, né? depois eu li alguns outros é, no decorrer da, da nossa história e, e na história da filosofia, eu li Kant, eu li Descartes, eu li também é, Spinoza, e uns outros tantos aí é, temas específicos é, li Marx é, não Marx no seu escrito original eu li eu li Marx indiretamente sabe como que é Lê os intérpretes de Marx né como hoje a gente lê os intérpretes de Jesus né é porque Jesus não escreveu nada e quem escreveu sobre ele interpretou né então eu leio é, e li Paulo Freire, que, é, que eu considero um dos melhores filósofos brasileiros e educador. Educador e filósofo, né? Ou filósofo e educador, entendeu? Por quê? Porque Paulo, Paulo Freire bebe das melhores fontes da filosofia, também da sociologia. Então é, ele, no meu entender, é um filósofo por excelência. E a filosofia de Paulo Freire é uma filosofia pé no chão. Muitos do, do, dos, dos filósofos anteriores, de quem eu falei, e, e alguns que eu não lembro do nome agora, são filósofos com pensamento abstrato. Entendeu? É próprio da filosofia a abstração. Mas Paulo Freire não tem abstração. Cada frase de Paulo Freire, você enxerga, enxerga a realidade. Né? Então eu gosto muito de Paulo Freire. Então li praticamente toda a obra dele e principalmente as obras inaugurais do seu pensamento, que é a educação como prática da liberdade e a pedagogia do oprimido. As demais obras são oriunda desse processo né, desses dois livros. Né? E eu tive a felicidade nos anos, nos finais dos anos, início dos anos 80 de fazer um curso sobre a metodologia de Paulo Freire na Diocese de Marília. Eu e mais um outro rapaz fomos os únicos leigos convidados para fazer esse, esse curso. Esse curso foi um curso especialmente para os padres e religiosos e religiosas da Diocese. E o, o padre da minha paróquia é, me convidou para fazer esse curso. Eu adorei, porque foi uma irmã e um rapaz, eu não, não me lembro o nome dele, que trabalhava na equipe de Paulo Freire quando ele retornou ao Brasil. Né? E no final do, do, do, do curso, lembro até hoje, o Paulo Freire veio para concluir o curso. Eu conheci ele pessoalmente. Eu devo ter alguma foto espalhada por aí com ele, que eu nunca fui um cara assim que, que tem esse zelo de guardar fotos. Entendeu? Eu tirei foto com pessoas muito importantes, e eu não tenho essas fotos. Né? Para você ver, eu tirei uma foto com Lula né, na minha cidade, em Juperó quando ele foi abonar a minha ficha de filiação no PT em 1980. E eu não tenho essa foto. Entendeu? Tirei foto com o Leonardo Boff, tirei foto com um monte de gente que eu não tenho. Entendeu? Então, voltando a Paulo Freire. eu fiquei muito encantado com toda a sua, a sua metodologia. E é uma metodologia... É, que foi adotado pelas comunidades eclesiais de base da América Latina e do Brasil. Né? É uma metodologia que trabalha dentro de um método é, chamado ver, julgar e agir. Você vê a realidade, entendeu? Você julga a realidade à luz do que você quiser, por exemplo. Na, na ICERB a gente vê a realidade e julga a luz da palavra de Deus. Né? E em seguida, o que é que nós vamos fazer para transformar essa realidade, que segundo a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Entendeu? Então você tira ali no agir as decisões. E aí foi acrescentado, ao longo da experiência das comunidades de base do Brasil e da América Latina, o ver, julgar, o agir, o celebrar e depois o rever, entendeu? Quer dizer, é, é um processo dinâmico, dialético que vai se aperfeiçoando. Então, eu tenho essa, essa filosofia de, de, de trabalho, né? A gente escuta, ilumina e julga e tira conclusões, né, proposta de ação, entendeu? Então, essa, essa para mim é a melhor da filosofia, né? Os outros pensadores, antes do Paulo Freire, serve para alargar o nosso conhecimento, aumentar um pouco a nossa abstração, que a gente tem que ter um pouco de abstração também. tá? Eu não estou dizendo que a abstração é ruim. Né? E assim por diante. Quero aproveitar que você tocou no Paulo Freire e eu... Quero muito que você comente o, o, o, uma fala dele, e se eu não me engano está no livro é, Pedagogia do Oprimido, e se não tiver também, você me corrija se eu estiver errado, quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. É, quando Paulo Freire diz isso, quais problemáticas ele está apresentando no seu ponto de vista? Existe hoje uma discussão muito, muito grande por parte da direita e da direita extremada revosa para tentar denegrir a imagem de Paulo Freire e o o acúmulo da riqueza que é o processo educativo de Paulo Freire. Paulo Freire, na esteira de outros grandes mestres da humanidade e, e nesses nesses mestres eu incluo Jesus, é, ele é, elaborou, forjou um processo, criou um processo educativo para a liberdade da pessoa. Entendeu? A educação não pode ser um processo onde as pessoas são treinadas, domesticada para reproduzir a sociedade que aí está. A sociedade que aí está é boa para o conjunto, dos cidadãos e cidadãs, não é. Nós temos hoje no Brasil 35 milhões de gente passando fome. Isso é normal numa sociedade? Não é. Não precisa nem ser socialista. Basta haver mais justiça na distribuição de renda. O Brasil é um país rico. E o mundo, entendeu? É, então, Paulo Freire, ele, ele inaugura ou re, re retoma, um processo educativo que tem como objetivo, finalidade, libertar a pessoa daquela situação de opressão que vive. A gente vive hoje na sociedade a opressão econômica, entendeu? É, de gente ganhando pouco, vivendo na miséria, a opressão social, entendeu? gente marginalizada, a opressão religiosa, inclusive. Pessoas que não têm voz ativa na igreja né? e que seguem seus gurus, seus mestres, seus pastores, entendeu? Com raríssimas exceções. Então, a, o processo educativo ele tem que libertar as pessoas para que as pessoas sejam protagonistas da sua vida. Entendeu? É, que as pessoas é, tenham nas mãos o seu destino, isso não vai virar uma babúrdia, uma, uma anarquia, não, isso vai virar uma sociedade civilizada, né? e numa sociedade, civiliz, por mais civilizada que seja, tem os embates, tem os confrontos de ideia tem a chamada dialética, né? então Paulo Freire é esse cara, então se a educação não tem esse objetivo como é a, a educação atual da sociedade promovida pelo Estado, ela vai fazer com que eu ensine o cara a ser um bom produtor de peças num processo de produção e ele tem na mente que ele quer ser igual o patrão o patrão é opressor entendeu né ele vai ele quer ser patrão ter empregado explorar os empregados e ganhar dinheiro em cima dos seus empregados sem distribuir né a renda com justiça. Nós temos hoje no, no Brasil salário de 1.500 reais. O que, é que um pai de família faz com 1.500 reais? Se o cara não tem uma casa para morar, com 1.500 reais ele paga apenas o aluguel. Ele vai comer, beber, vestir, se divertir. O quê? Entendeu? Então, é... então esse é o objetivo da educação libertadora de Paulo Freire. É libertar o cidadão né, para que nós tenhamos uma sociedade onde as pessoas sejam cidadãs né, e que não seja o opressor que os oprime. Entendeu? Então, essa, esse foi o mesmo processo de Jesus. Eu sou um estudioso de Jesus, um estudioso dos evangelhos, das cartas de Paulo, né, e não vou aqui entrar no conflito, que o estudo dos evangelhos e as cartas de Paulo estabelece, né? porque são, são duas mentalidades diferentes, né, embora seja uma única Bíblia, mas Jesus começar pelo seu nascimento. Se Jesus era o rei de judeus, ele devia ter nascido de um rei, de um pai rei, um pai humano rei, de uma mãe rainha, ou no mínimo de um príncipe. Né? a quem Deus escolheu para ser a mãe biológica de Jesus e o pai biológico de Jesus? Uma certa Maria, da cidade de Nazaré, lugar, uma cidadezinha da Galiléia, pobre, miserável, mas uma Maria consciente do seu papel de mulher dentro do povo de Deus, um José carpinteiro, entendeu? E por aí vai. Jesus não nasceu num palácio, no palácio de Herodes. Tanto era comum que os reis nascessem em palácios que os magos, quando vieram de Oriente, foram procurar Jesus primeiro onde? No palácio de Herodes, em Jerusalém. Entendeu? E aí foi que, depois de muitos estudos, de muita releitura da Torá, do Antigo Testamento, é que os, os escribra, escribas e intérpretes da lei falaram: não, Jesus nasceria em Belém. Tá? E assim vai. Jesus, é, quando escolhe um grupo de pessoas para segui-lo, quem que ele escolhe? Quem que ele chama? Alguns companheiros seus já conhecidos, entendeu? pobre pescadores, né? cobradores de imposto, enfim, essa gentinha aí. Né? E Jesus, ele tem uma mensagem em primeiro lugar direcionada a quem? aos pobres aos pobres em todos os aspectos aos opressores aos oprimidos aliás porque a sociedade judaica no tempo de Jesus era oprimida era oprimida religiosamente pelo judaísmo tá? e era oprimida politicamente pelo império romano havia uma duplicidade de opressão então, Jesus vem para fazer o combate, para libertar a consciência das pessoas oprimidas. Lá no, no evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 20, 24, por aí, Jesus, numa primeira manifestação de Jesus neste evangelho, Jesus vai, vai a uma, uma, uma sinagoga e fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me escolheu para libertar os oprimidos. Tá? Entendeu? Então, Jesus tem uma opção. Né? E aí, Jesus vai curar o doente, vai curar o leproso, vai curar o cego, vai curar o mudo, vai curar o paralítico, vai curar o endemoniado, vai curar a mulher com, com sangramento, Normal, vai curar o morto, vai ressuscitar os mortos, que é a filha de Jário, o empregado do centurião romano, o próprio Lázaro, a quem ele ressuscita. Gente pobre, entendeu? Jesus vai dar comida à multidão faminta, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade-fome. Dai vós mesmo de comer, porque uma multidão vai a um determinado lugar é, ver e buscar em Jesus aquilo que eles precisam, né? e chega um determinado momento que eles, hora de comer, e os discípulos falam: Olha, manda esse povo embora aqui, aqui não tem comida para essa gente. Aí Jesus fala: 'Não, dai vocês mesmo de comer'. Ele falou, como? Isso? Nós temos aqui alguns pães e alguns peixes. Mas eles tinham aquilo. Mas na multidão tinha outros pães e outros peixes. O que, é que Jesus faz? Manda as pessoas se organizarem, se sentarem em grupos pequenos, pega aqueles pães, abençoa, porque era próprio da, da, da, da religião judaica, e Jesus é um judeu por excelência, entendeu? Né? abençoa, Graças e reparte E a multidão faz o mesmo Então se você não tinha E eu tinha, então eu pegava o meu pão Dava graça e partilhava Com você Entendeu? Essa é a, é, é a, é a lógica Da multiplicação dos pães Aí é, tu ah, fica aí como se fosse Um, um ato, um ato um... Miraculoso, não, o milagre A essência desse milagre É a partilha Jesus ensina a partilhar Né? e é por aí, né, e Jesus vai contar uma série de parábolas, parábolas eram ensinos simples para que as pessoas simples pudessem entender o alcance da sua mensagem, tá né, e pudessem se libertar, né? Jesus vai contar uma parábola que eu acho magnífica e ali está para mim a raiz do socialismo, eu posso até ser considerado um, um herege, blasfemo com essa parábola. Jesus falou, o reino do céu é semelhante ao dono de uma vinha que saiu de manhã cedo para contratar funcionários para a sua, a sua obra, a sua vinha. Contratou gente às seis horas da manhã, às nove horas, meio-dia, às três da tarde e às cinco da tarde quando faltava apenas uma hora para encerrar o dia. O preço de um dia de trabalho, naquela época, segundo os evangelhos, era um denário. Quando chegou a tarde, todo mundo parou de trabalhar e lá o pagamento era feito no fim da tarde. Né? Jesus manda pagar, manda o capataz pagar, fala olha, começa pagando pelos que chegaram por último e dê um denário a cada um. Né? Aí tem toda aquela polêmica que aqueles que, que vieram cedo, vieram uma, nove horas, suportar o sol do dia todo, a fadiga do dia todo estão recebendo o mesmo que aquele que trabalhou uma hora só, aí Jesus, o, o senhor da vinha fala, aí eu não posso dar o que é meu do jeito que eu quero para as pessoas, o que é que Jesus quis dizer com isso, não era só a generosidade do, do, do patrão, mas que cada um deveria ter segundo a sua necessidade, e não segundo o que produziu, que é diferente da lógica capitalista. Você vale tanto quanto produz. E vale mais ainda, tanto quanto produz e, consumo, e consome segundo as normas ditadas pelo sistema. Se você tem dinheiro, você pode consumir. Se você não tem danse, né? Então, essa é a tônica da, da mensagem de Jesus. Então, eu, eu volto aqui para fechar. Eu volto que Paulo Freire tem essa mentalidade. Né? Essa mentalidade. Então Jesus faz tudo isso, não é como, é, como um presente ao, ao, ao, seu, ao seu contemporâneo, mas é um ensinamento para que aquelas pessoas aprendam isso e sem a violência, tome o poder e vá governar de acordo com esse mundo, com essa justiça, a justiça de Deus. O reino de Deus pregado por Jesus, entendo eu, pode ter milhares de outros aí que pense o contrário, não é um reino onde Jesus veio para salvar almas para Deus, ora Deus é o todo poderoso, se ele precisasse só salvar a alma, ele ficaria lá onde, onde estava e quando as pessoas morressem, ele salvava aquelas que por merecimento, Jesus veio para libertar o ser humano de todas as formas de opressões, Inclusive é espiritual. Né? O reino de Deus começa nesse mundo já aqui e terá sua continuidade no pós-morte, na eternidade. Então é esse é o entendimento que eu tenho do, do, da mensagem de Jesus. E esse é o tipo de cristianismo que eu, que eu sigo. O cristianismo, aliás, Jesus não pregou o cristianismo Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus apenas criou um movimento, chamado no início de movimento de Jesus, né, cuja característica da fé era o segmento. Entendeu? E aí eu não vou entrar na polêmica, porque não vale a pena você é, dizer certas coisas é, para o tipo de fé que nós temos na sociedade. Mas eu quero colocar aqui, Otanhão, uma uma leitura muito minha dos evangelhos eu gostaria muito que você comentasse. A minha perspectiva da leitura dos evangelhos é que Jesus trabalhava de um, a partir de uma lógica da margem para o centro e não do centro para a margem. Minha leitura. Eu gostaria muito que você comentasse essa leitura e eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta em cima dessa lógica, dessa leitura. Você acha que foi essa lógica que de repente levou Jesus até a, a própria condenação por ir contrário ao sistema? Sim, você está corretíssimo. Jesus nasceu na periferia, se criou na periferia. Há uma polêmica, há uma contradição entre os evangelhos. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam que Jesus foi apenas uma vez para Jerusalém. Quando morreu. Então, segundo os estudiosos e os mais creditados desse estudo, é, dizem que a, a vida pública de Jesus é, durou entre seis meses e um ano. João dá três anos, o evangelho de João, tá? É, dá três anos, e nesses três anos Jesus foi três vezes para Jerusalém, né? Mas isso é uma, uma polêmica, isso, é, isso está lá nos evangelhos, se a gente lê com uma certa atenção a gente vai perceber essas divergências. E essas divergências é de acordo com cada um. Marco escreveu num tempo para uma comunidade. Pois veio Mateus escreveu em outro tempo para uma outra comunidade. E Lucas também para uma outra comunidade e João para uma outra comunidade. entendeu? E os evangelhos não são relatos históricos da vida de Jesus. Os evangelhos são reflexão teológica e interpretação do que foi Jesus. De acordo com a necessidade daquela comunidade para a qual ele foi escrito. Por exemplo, Marcos. Segundo os estudiosos, o Marco poderia ter sido um seguidor de Paulo. Outros dizem que, que de Pedro. Entendeu? Lá no Atos Apóstolos tem uma, uma passagem que faz referência a um certo Marcos. Para a casa de quem, é, cuja mãe tinha uma casa, e, e para esta casa Pedro foi ao sair da prisão. Ali no início dos atos, entendeu? Então, é, entende aí os especialistas que Marcos era um seguidor de Pedro. Então ele vai dar é, uma, é, um, uma conotação ao seu evangelho a partir do pensamento de Pedro. Né? Mateus não se sabe e não se tem certeza se era o, o seguidor. Provavelmente não era. tá? É, Mateus, um determinado cidadão que poderia ser um escriba que não tivesse o nome de Mateus, mas que deu o um nome ao seu escrito a Mateus, um, dos, um dos, dos discípulos de Jesus. Lucas era amigo de Paulo, né? No Evangelho, no, no ato dos apóstolos, ele se dirige a Teófilo, que é amigo e diz o estudiosos que era Paulo. E João também não há certeza se era o apóstolo, mas quem escreveu o evangelho de João, escreveu a partir da concepção de João. Esses evangelhos não foram escritos numa única região. Né? Cada um foi escrito numa região, inclusive fora da Judéia. Né? Então, o movimento de Jesus, de fato, é um movimento da periferia para o centro. Jesus nasceu e cresceu... Uma região chamada Galiléia, governada por Herodes, Herodes Antipas. Né? Jerusalém ficava na Judéia e Jerusalém, a partir de um determinado tempo, já na vida de Jesus, deixou de ser governada por um, por um, rei, por um rei, rei não, tinha um outro nome, judeu, e passou a ser governada por Pilato. Pilatos era o governador da Judéia, e assim por diante. Né? Então, Jesus, a Galiléia era uma região de camponeses rebeldes. Tanto rebelde contra a religião judaica, que era uma religião pesada, tinha se tornado uma religião pesada, né? e, e a religião judaica, no tempo de Jesus, estava a serviço de Roma. Era Roma quem nomeava, ou os seus reis, vássalos, quem nomeava o sacerdote. Que era uma verdadeira aberração para o judaísmo. É? Então, é, Jesus começa... E, então, a Galiléia é uma, é uma região de revoltosos. Jesus cresce nesse caldo cultural. Entendeu? Jesus, antes de começar a sua vida pública, embora os evangelhos não sejam claros nisso, mas deixa transparecer, Jesus foi ser seguidor de João Batista. João Batista é o mentor de Jesus. Tanto é que depois que João morre, Jesus inicia a sua vida pública. Entendeu? Daí que Jesus tem consciência de que todos aqueles que é exemplo de João, que é exemplo de outros profetas, tinham um fim trágico, seriam mortos pelo poder ao qual eles combatiam. Então Jesus não adivinha sua morte, ah, eu vou morrer, porque é vontade de Deus. Jesus tinha consciência, olha, um profeta como eu, tem o mesmo destino que teve João Batista agora no meu tempo, recente. Entendeu? E outros profetas que foram mortos porque ah, usaram desafiar o poder da sua época. João Batista não foi morto simplesmente porque falou de Herodes e sua esposa Herodíades, que foi uma mulher tomada do seu irmão Filipe. Flávio José, um historiador judeu, Fala que Herodes temia João Batista Porque toda a Judéia ia ter com João lá no Jordão E eram propensos a obedecer a João Entendeu? Então ele temendo isso Ele prende João Batista Entendeu? Mas o, o, o Herodes Ele tinha um certo temor De matar João Aí, numa festa da corte, Heródio era um, um maníaco por sexo e a filha de Herodíades, a sua sobrinha, dançou aquela dança né, antiga, sensual, e ele se encantou, eu não sei se eu posso falar isso, e na intenção de, de pegar a menina, ele ofereceu eu te dou tudo o que você quiser, inclusive a metade do meu reino. Entendeu? De tão é, seduzido que ele ficou pela dança da menina. Aí a menina não sabia o que querer, foi lá e perguntou para a mãe, o que é que eu peço? Eu falei, Pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela tinha falado mal da vida, é, da convivência, do casamento, fora das normas. Eu disse, Não porque João Batista era um perigo se João saísse dali ou se João continuasse ali ele ia com certeza comandar uma revolução e eles tinham, eles tinham medo de qualquer um que fosse uma ameaça né, para tomar o poder então Jesus parte da periferia Galileia para o centro fazendo tudo aquilo que fazia ensinando tudo aquilo que ensinava, e quando chega em Jerusalém, ele faz o confronto final. Eu estou com um livro lá chamado A Última Semana de Jesus de John Dominique Croissant e Marcos, Bo Borg, Borg, Marcos J. Borg. São dois estudiosos de extrema grandeza dos Estados Unidos. Um é historiador e o outro é teólogo. Um é católico, o outro é luterano. Olha só, entendeu? Então eles, eu já li esse livro. Então todo ano, por ocasião da, da das duas semanas, a primeira a semana que antecede a semana santa, a semana santa, eu faço questão de ler esse livro. Né? O Tonhão eu quero aproveitar aqui também a sua presença. Eu não quero deixar é, de fazer uma pergunta para você, inclusive retornando um pouco um assunto anterior. Eu queria muito que você fizesse uma interlocução, você disse que gosta de, já leu Kant, gosta de Kant e também gosta de da filosofia e da proposta educativa de Paulo Freire. Eu queria muito que você fizesse uma interlocução entre um conceito de Kant, que ele vai dizer que todo conhecimento nasce da experiência e aplicar esse conceito de Kant às ações educativas de Paulo Freire. Você acha que é possível estabelecer um diálogo entre esses dois contextos? Sim. O, o, o conhecimento válido, conhecimento que liberta, é o conhecimento que parte da experiência, entendeu? A abstração, e aí a gente às vezes critica a academia, a abstração da academia são conhecimentos produzidos para ficar lá nas prateleiras das, das, das, das bibliotecas ou para contar no currículo, de quem produziu aquele conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro é aquele que você faz no seu dia a dia. Claro que você tem que pegar aquele conhecimento da academia e levar para o cotidiano, botar o pé no chão. Como eu vou aplicar isso aqui no dia a dia? Como eu vou aplicar esse conceito de conhecimento que eu tenho sobre esse ou aquele tema aqui no dia a dia? Então, o conhecimento que brota da experiência, ele é muito mais... É, forte, porque ele vai se repetir. E é muito mais útil, é, então. é, é claro que é muito Ele vai se repetir. Você vai colocar ele na, na sua vida prática. Você vai se, é, usar esse conhecimento no seu dia a dia para produzir mais conhecimento e mais prática. Enquanto que o conhecimento abstrato, o conhecimento acadêmico, ele é uma coisa que... Entendeu? Vai dar eloquência para você falar, para você fazer discurso, papapá, papapá, mas tem o dia a dia. Entendeu? Por isso que hoje as grandes universidades, né, e eu falo isso com experiência, eu fiz educação, fiz seis meses de educação ambiental como aluno especial na Unicamp, né, professor muito bom. E lá nós fizemos uma extensão de, de, de conhecer alguns assentamentos do MST, Movimento Sem Terra, né, para ver como foi o processo de... de, de, de de ocupação, como foi a luta para adquirir aquela terra como posse, como está sendo o sistema de produção, o que é que eles estão produzindo. Gente, a gente ficou muito encantado com o que vimos. Eu já tinha experiência. Tanto é que foi eu quem sugeri para a gente fazer essa experiência. Vamos fazer uma, vamos fazer uma extensão, vamos fazer um trabalho de campo. Eu falei, vamos, vamos conhecer o MSP. Entendeu? Produtos orgânicos, a produção a agrofloresta, entendeu? Tudo isso nós conhecemos, né? Então, esse é um conhecimento que Kant fala, conhecimento que produz conhecimento, que é o conhecimento da experiência, do dia a dia, entendeu? Então, isso, isso é muito importante. E Jesus parte disso também, tá? Jesus viveu até os 30 anos fazendo o quê? De repente, um dia bateu na cabeça dele, ah, eu vou ser o filho de Deus, eu vou ser o Messias. Jesus nunca falou que era... Ele falou que era filho de Deus, porque todos os homens é, deveriam se considerar filho de Deus. E Jesus nunca falou, eu sou o rei, sou o messias, Jesus nunca falou isso. Foram títulos que atribuíram a ele, e principalmente depois da sua ressurreição, que aí a coisa teve uma outra dimensão. Né? Mas Jesus, as, as parábolas de Jesus, são histórias do cotidiano da sua gente. Entendeu? O filho pródigo, enfim, o semeador... São coisas do cotidiano que qualquer cidadão comum ou cidadã comum conhece, entendeu? Então, Jesus parte do dia a dia, do, entendeu, é, do pé no chão mesmo e com a mente é, ocupada da, da vontade de Deus, Jesus, Jesus não foi um ser extraordinário desde a da, da, da, da infância, o Evangelho de Lucas fala que ele crescia em tamanho e sabedoria, a sabedoria de Jesus foi um processo, o conhecimento de Jesus foi um processo. A consciência de filho de Deus, ele teve, segundo os estudioso, a partir do momento que ele foi batizado, em que o céu se abriu, o espírito desceu e uma voz o proclamou, tu és meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Então, a partir desse momento, ele teve dimensão de que ele era filho de Deus e tinha uma missão especial. No entanto, ele não saiu dali pregando, feito um louco, um alucinado. Ele foi fazer uma outra experiência no deserto, onde ficou 40 dias passando as maiores provações da sua vida, principalmente a tentação. Que tipo de missionismo eu poderia, eu poderia desenvolver? Havia três. O do templo, o político e o milagroso. Milagre, tudo é feito milagre. Então Jesus, Jesus sofreu essas, essas três tentações, entendeu? Depois que ele apurou, não, eu não vou ser nenhum desses, aí ele foi, aí, aí João morreu, foi morto, aí ele saiu para fazer uma pregação diferente da de João. Ele foi educado, preparado por João, porém ele teve uma outra consciência que não é de João Batista, que não cabe aqui a gente discutir. Eu quero aproveitar também aqui a sua presença, quero falar um pouquinho sobre a finitude da vida, Tonel. E para fazer essa pergunta, eu quero fazer uma citação aqui do seu livro, vou pedir depois que a direção coloque o teu livro aqui, e eu vou pedir para que você então comente essa, essa fala que é sua. É a imagem da velhice, uma realidade virtual que nós seres humanos não queremos encarar um dia, Sair da virtualidade e encarnar o estado vivenciado, às vezes antecipando ao sonho, para mostrar que a vida é um processo que vai do novo ao velho e a sua perpetuidade é um desejo irrealizado, irrealizável. Somos efêmeros. Aí a pergunta, Tonhão, diante dessa sua fala, nós temos medo do final, da, da finitude da existência humana? sim o, o, o maior drama do ser humano embora a gente não proclame isso aos quatro ventos mas inconscientemente é o medo da morte né e nós temos consciência de que não somos infinitos nós somos finitos né e aí uma outra parte desse desse texto aí eu falo que a que a vida é eterna nos filhos que nós produzimos ou adotamos, né? agora a gente tem que, que, que, que colocar essa, a questão do, do filho adotado, e nos filhos que nossos filhos produzem ou adotam. Quer dizer, o ser humano é eterno nessa perpetuidade da espécie. Né? E nas obras que produz? É? E nas obras que produz, entendeu? Né? Então, eu acredito nessa, nessa realidade. É, a vida é um, processo, e é um processo, e é um processo de crise permanente. O Leonardo Boff tem um livro, é um outro cara que eu leio bastante. Aliás, li todas as obras dele. Eu poderia ser um especialista em Leonardo Boff se eu quisesse. Entendeu? Né? É, ele é o meu grande, além de Paulo Freire, ele é o outro guru, o meu guru brasileiro. Né? É, ele tem um livro chamado... Esse livro já teve uns dois títulos, mas eu, o que eu tenho em casa parece que chama-se Crises, ou a crise nossa de cada dia. Entendeu? Então ele fala que o, o primeiro momento de crise do ser humano é, é no parto, o nascimento, onde ele deixa o aconchego do vento materno, que é uma coisa muito gostosa, se o, se o, se o bebê é gerado dentro de uma mãe normal, né às vezes pode ser uma coisa ruim né? Isso vai depender da, da, da psicologia de quem gera né? Mas ali é um ambiente aconchegante, acolhedor Onde ele dorme embalado pelo som da voz da mãe entendeu? Por isso que o filho é a mais apegado à mãe do que o pai entendeu? Então nesse momento do, do parto é a primeira crise que Ele está deixando aquele, aquele local, aquele lugar, aquele ambiente aconchegante vem para um mundo hostil. A primeira, a primeira hostilidade que ele tem é, é o corte do cordão umbilical, depois o tapa na bunda, tá? <risos> já sofre ver o tapa na bunda para ver se, se nasceu com, com, com, com plena saúde, entendeu? E aí vai se passando. É, aí tem, a psicologia fala das, das várias crises nas etapas da vida, mas as crises mais acirradas é... é da passagem da criança para o adolescente, do adolescente para a juventude, da juventude para a idade adulta. E na idade adulta, quando vai chegando a velhice, porque aí quando chega a velhice, vai chegando a velhice, você começa a temer o fim da vida. Entendeu? Né? Inconscientemente você tem medo. E esse medo se manifesta sobre... De diversas formas, né? Mas na, no fundo do fundo é o medo da vida, é o medo da morte, né? Porque a gente não tem consciência de que a morte não precisa não é o fim. A morte é um fim é de uma etapa da vida biológica. Mas ela continua numa outra dimensão que nós não conhecemos, ninguém nunca veio de lá para cá, né? Embora tenha aí a, a doutrina espírita, né? Mas ninguém nunca veio de lá para cá para dizer como é esse, essa outra dimensão da vida. Então, a morte é essa passagem, esse processo, essa passagem, entendeu? Mas nós não temos consciência disso. A morte para nós é o fim. Mas acha que... Né, é, é. Eu, por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu não, eu não chorei durante o, o, o velório. Né? Mas quando eu cheguei, quando nós enterramos... Ela e eu cheguei em casa, eu chorei bastante. Por quê? Pela perda. Pela perda daquela pessoa querida. Não porque morreu, papai. Tinha gente, irmãs, que ficava com desespero. Ah, porque não sei o quê. E a gente vê muito isso em relógio. Não, eu não tenho essas coisas comigo. Né? Eu senti a perda. Perdi uma pessoa querida, que me deu a vida. Então, eu chorei pela perda. Pelo vácuo que ficou. Eu não vou ter mais daquela pessoa fisicamente. Eu vou ter imaginariamente, na minha memória ela, mas não é como se fosse aqui, né? Tonhão, eu quero aproveitar, e, e, e já que nós estamos falando desse assunto, e eu quero me inspirar um pouco numa pessoa que eu gosto muito e que já não está mais entre nós, que é o Ruben Alves, e ele diz que a vida é, uma das obras, né? A vida é bonita porque ela é finita. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de enxergar beleza em algo que a gente tem a consciência que vai acabar, isso é fruto da nossa cultura. Entendeu? É, se a gente lê os evangelhos com a devida atenção, né, a gente vai perceber que, que Jesus é, tem, uma outra, tem uma outra dimensão do que a vida. No, no, no, no evangelho da liturgia no último final de semana, foi a ressurreição de Lázaro, né? e aí é, mandam avisar que Lázaro está doente, aí Deus não se preocupa, ele falou, não, nós vamos ver Lázaro, ficou por ali, aí foi para lá, quando chegou lá já fazia quatro dias que Lázaro tinha morrido, né? aí, eu, fico, aí eu, eu, eu tive a meditar, o padre fez lá um sermão muito bonito e tal, mas eu fiquei a meditar, porque eu vou além daquilo que me ensinam. Entendeu? Eu falei, por que, que será que Jesus demorou? Ele era tão amigo de Lázaro. Por que, que ele não foi? Né? Aí vem a, as de É porque ele queria chegar lá e recitar lá. Não. Aí Jesus falou, é. Você está dizendo nesse contexto pela vaidade, para falar, olha como é, eu posso. É, é, mas nada disso. Jesus foi fazendo o que tinha que fazer, e quando chegou lá... Ah, Lázaro faz quatro dias que morreu aí ele fala da, da, da, da ressurreição entendeu para Marta entendeu e ela diz que crê na ressurreição aí ele diz aí ah, eu quero ver Lázaro falei, mas ele já cheira mal falou não, eu quero ver aí tiram uma pedra e ele grita, falou Lázaro vem para fora e Lázaro vem entendeu então, é, a gente não devia ter essa preocupação com a morte. Marta tinha preocupação com a morte, Jesus não. não. Ele está lá e vai voltar para cá, entendeu? É, assim, é uma coisa assim, é um mistério isso ainda, né? mas, então, mas a gente não pode ter essa preocupação com a, com a finitude da vida. Nós não nascemos para semente, nós vamos morrer. Eu acho que a morte seria menos drástica se a gente... Aceitasse ela com toda a naturalidade como aceitamos o nascimento. Aí quando tem o um nascimento, a gente fica feliz, faz festa, alegria, dá presente, convida os amigos, os parentes, enfim. A, a, vida, a morte devia ser a mesma coisa. Tem algumas culturas, né? É, eu lembro dos do, do, do, do, do japoneses, que a gente morou CITO com um japonês, quando chegou no. no, no no dia de finado, chamaram nós para ir para o cemitério. Lá no cemitério, fizeram uma festa com aqueles doces gostosos que eu comi tanto que fiquei empatuado. Aí eu perguntei para o, para o japonês mais novo, mas por que isso? Ele falou, não, porque para nós, a vida não acaba com a morte. Tem uma outra dimensão e a gente quer comemorar, né? quer ter alegria porque essa pessoa é feliz lá onde ela está e ela vai seguir em paz, enfim, de deveria ter essa cultura. Entendeu? né eu deveria ter essa cultura, mas é isso, eu acho que a gente tem que aprender a viver. Eu não vou falar que eu não tenho medo da morte, eu fui criado na cultura dessa que nós vivemos, no catolicismo e tal, entendeu? Mas eu não tenho tanto, né? onde quando o médico falou, ah, você vai precisar fazer isso, eu falei, ah, numa boa, vou fazer, entendeu? Ah, já falei para alguém, já, uuuh, que esse que, uh, isso aí me, me, me prejudica. Fala que eu aqui, vou, é para frente, vou, vou, vou superar, vou viver, vai ser uma outra, um outro momento da minha vida, enfim. Né? Eu acho que tem que ser assim. Né? Não quero dizer com isso que eu sou melhor do que os outros. Mas a vida vai ensinando a gente, vai tarimbando a gente, vai forjando a gente a pensar e a sentir isso. E é assim que eu me sinto. É Bom, se faltar motivação para você passar por esses processos, saiba que na sua frente, aqui entrevistando você, você, você tem uma pessoa que passou por é. isso e está aqui, graças tá aqui. a Deus, agradecendo é, as oportunidades na vida e cultivando boas amizades. É. Então, assim, se tinha motivação, estou aproveitando esse momento aqui é. e te oferecendo a mim. Ele está falando porque eu vou fazer uma cirurgia do coração por esses dias. né? A gente vai começar o processo, porque nos últimos 12 anos eu tive cinco infartos, Fiz cinco angioplastias com, é, antecipado por cinco cateterismos, né? Foram colocados um monte de estentes aqui no, no, no peito e não resolveu porque outros, outros locais das, das artérias foram é, entupidos, estão sendo entupidos pelo processo de acúmulo né? de, de, de gordura, cálcio, enfim, essas coisas, da, essas toxinas que o próprio organismo da gente produz, né? Então, ontem eu fui ao médico e ele me disse que, olha, agora é, é cirurgia. Mas com todas as pessoas com quem eu conversei que fez cirurgia, todas elas me incentivaram. Falou olha, o processo de recuperação é um pouco chato, mas você tira de letra. Entendeu? Eu falei, ah, beleza. Então eu estou feliz. Né? E agradeço aí pelo apoio. Maravilha. Eu, tô, eu quero aproveitar então, a gente já está caminhando aqui para o finalmente aqui da nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta assim que eu gosto muito de. Ter essa oportunidade reflexiva de pensar a vida sobre várias perspectivas, inclusive ouvir a perspectiva do outro. Eu queria muito que você, é, na altura de mais de 60 anos, né, que você já. Meia, meia. 66 anos dessa experiência existencial, eu queria saber de você. É, se eu te perguntasse agora, Tonhão, para você, o que é a vida, cara? O que, é que você tem mim? para me responder e para responder também? com os nossos internautas? A vida, eu poderia dizer que, num primeiro momento, é um espaço-tempo biológico, espiritual, que vai do nascer, aliás, vai desde o momento da concepção até o momento em que morremos. Sendo que, morre-se essa, essa parte biológica, existencial, concreta, é, concretizada nesse corpo humano, mas a parte espiritual continua. Né? A vida é uma dialética, entendeu? Por isso que a gente tem que buscar no nosso cotidiano viver o espiritual e o carnal, o termo teológico é isso, coloca corpo, alma, espírito, carne, enfim, a parte biológica, essa parte física, carnal, enfim, nós temos que viver essa vida fazendo uma síntese dessa dialeticidade, porque os desejos da carne são uns e podem evoluir para umas coisas e o desejo do Espírito são outros. Não que são antagônicos, né? mas você tem que fazer a síntese disso aí, para você viver bem, viver em paz, viver tranquilo. Né? E isso não quer dizer que você não vai ter problema na vida. né, o Padre Zezinho tem uma canção que fala que, que uma vida boa não é uma vida sem problema, mas é uma vida que você supere os seus problemas, entendeu? É mais ou menos isso a mensagem dele. Então, eu acho que se a gente faz essa síntese entre o espiritual e o carnal social, eu acho que a gente vive bem. E não vive por aí odiando uns aos outros como a gente tem visto ultimamente. Então, eu quero muito te agradecer por esse momento histórico e memorável e queria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais, levando em consideração a fala do teu mestre, na verdade do nosso, né, Jesus, que disse que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça suas considerações finais em cima é. dessa afirmação de Jesus. Esse é o grande mandamento. Jesus é, teve toda uma vida prática de amor, entendeu? Ensinou aquele pequeno grupo, um outro grupo maior, porque há, há, há um grupo de 12, um grupo dos 72, talvez um grupo maior e a multidão. Então Jesus viveu a prática do amor, entendeu? E, no último, um dos seus últimos mandamentos, na chamada última ceia, que nós vamos proclamar na semana que vem. Ele, quando lava os pés, faz todo aquele gesto de humildade, de serviço, né? e aí depois ele parte o pão, distribui, entendeu? Ele fala, amai-vos aos outros como eu vos amei. Esse é o único mandamento de Jesus. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Não é amar como eu, você, o outro, o outro quer que é, aí ama de acordo com a nossa conveniência e muitas vezes conveniência egoísta é amar como ele nos amou entendeu? e isso tem sérias implicações portanto você que, que é religioso que vai à igreja, que vai ao templo que vai ao culto, seja ele evangélico, seja ele católico ou de outra religião de qualquer natureza o ritual simplesmente é o momento celebrativo de onde você deve sair com o pensamento e a intenção de colocar em prática aquilo que se aprende naquele ritual. Seja a missa, seja o culto, seja o trabalho de terreiro, enfim. Você ali aprende a amar as pessoas, a dar-se. A Eucaristia, que é o sacramento por excelência do catolicismo, ela não é nada mais e nada menos do que Jesus dando-se. Dando-se mesmo. Então, eu tenho que ir à igreja, comungar, e dar-me, e dar-se ao outro. Entendeu? Então, pense nisso. Antônio Salustiano Filho, meu amigo Tonhão, mais uma vez gratidão por tudo, pela partilha. Desejo para você muita felicidade, muita prosperidade na vida pessoal, profissional, enfim, tudo de bom. Obrigado, Deus, saúde e paz, viu? Homem de Deus, eu que agradeço essa oportunidade, foi bom esse diálogo. Né? É claro que a gente poderá ter outros, né? e vamos ter, com certeza. Sim. E agradeço também o espaço, o, a empresa. Grupo Brasil de Comunicação, é isso? Isso, né? Na figura do, do seu grande diretor, Paulo Diogo, você, o nosso técnico que está lá do outro lado, cuidando para que isso fique é, de, bom, de bom grado. Né? E aos ouvintes em especial, que vai nos tolerar por mais de uma hora e quinze. Maravilha. Tenham obrigado mais uma tá. vez, viu? Beleza. Você assistiu aqui mais uma entrevista da TVSB Notícias do Grupo Brasil de Comunicação. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você até mais!